No nosso primeiro vídeo vemos uma cena assustadora do impacto de um projétil de caça norte-americano F-22 em solo terrestre. Agora imagine se o alvo fosse um aglomerado de soldados e veículos de combate. Com certeza não restaria um de pé para contar como foi. A cratera que ficou é tão grande que dá para ver de quilômetros de altura como aquelas presentes na lua, resultado de inúmeras quedas de asteroides sobre sua superfície. Diante dessas imagens, nos resta torcer para que Deus nos livre de um conflito mundial. No vídeo a seguir vocês verão o quão terrível é a forma de atuação dos demônios na Índia. Nas imagens vemos possessões demoníacas generalizadas, tomando várias pessoas em uma vila de uma forma que nunca se viu, nem na Igreja Universal durante a sessão do descarrego. E é que você faz? Você o que é? o que é Um jovem estava se questionando acerca do fato de que todas as manhãs o boneco de sua irmã estava amanhecendo dentro da geladeira. Diante disso, ele fixou uma câmera na esperança de flagrar a irmã que negava qualquer envolvimento na situação. Foi quando para sua surpresa, ele acabou registrando uma cena perturbadora. Sim, o boneco simplesmente andando sozinho pelo quarto como se estivesse vivo. O boneco é uma réplica do Chuck. certamente carrega algum tipo de maldição. Anda fala! Fala comigo de uma vez senão eu vou te jogar no fogo! Sua virou desgraçada! Ah! Eu vou te ensinar a não se meter não. comigo! Não. Ah! No vídeo a seguir vemos alguma coisa muito assustada filmando a aparição de uma criatura estranha numa casa abandonada. A criatura parece olhar em sua direção. É obscura e possui orelhas pontudas como a de um animal, mas ao olharmos mais atentamente, percebemos que parece nada mais que uma pintura estática na parede. Será que o nosso amigo ficou assustado com uma simples pintura? Bom, talvez haja uma justificativa plausível para a reação. De seguir vemos uma imagem aterradora daquilo que seria um lobisomem. A criatura está caminhando por um bairro na Turquia. É uma criatura enorme e muito assustadora, porém muito pacífica e amigável. Seria isso uma criatura real ou apenas um homem fantasiado? Repare o seu tamanho e a forma natural de seus movimentos. Um vídeo a seguir registrado na reserva Cote ao norte de Thornton, Estados Unidos, mostrou o que seria a captura de uma estranha criatura que até então não passava de um mito. Os povos nativos da América do Norte contam a lenda de uma raça de pequenos humanoides que viviam na floresta perto das colinas arenosas e às vezes perto de rochas localizadas ao longo de grandes massas de água, como os grandes lagos. As lendas nativas frequentemente falam de pessoas pequenas pregando peças nas pessoas, como cantando e depois se escondendo quando uma pessoa curiosa procura música. A postagem compartilhada pelo usuário do Reddit mostra um corredor que leva à cozinha. Depois de ouvir batidas e ruídos na minha cozinha, tirei uma foto e vi isso, diz a legenda ao lado da imagem. Nas imagens vemos um rosto branco pálido como o de um defunto olhando na direção do internauta que garante que não havia ninguém além dele nesta casa. A postagem recebeu mais de 6 mil compartilhamentos junto com vários comentários. Enquanto alguns ficaram chocados ao ver a figura estranha, outros expressaram que a pessoa deveria sair de casa o mais rápido possível. Muitos também apontaram que a figura se parecia com o fantasma da criança do filme de terror O Grito. de seguir vemos uma criatura estranha andando sobre as águas cristalinas caribenha. Criatura esta que possui forma humana com aspectos extraterrestres. O mais sinistro é que sua caixa craniana brilha com uma luz amarela como se tivesse uma lâmpada no lugar do cérebro. A criatura também parece um filhote de sereia. O que seria esta coisa? Seria um alienígena submerso ou uma criatura terrestre desconhecida? Deixe a sua opinião nos comentários. O nosso penúltimo vídeo registra uma situação cabulosa vivenciada por investigadores do Sobrenatural que foram investigar relatos da aparição do fantasma de um velho misterioso numa casa abandonada próxima a um lago, velho este que ficou conhecido como o Velho do Lago. Ei, tem alguém aí? Aí tacar a pedra, cheiro tira. Tira de espingar. É uma tira. Ei, só estamos filmando! Ele falou que ia voltar! E aí? Vamos! Ei, velho do lago! Você tá aí? De Ai! Ai, oh, meu Deus do céu! Nossa! O que, mas... que foi isso, cara? Fabim! O nosso último vídeo mostra uma cena estranha de uma mulher se batendo dentro de um elevador. Seria isso um surto de possessão demoníaca? Muitos inclusive associaram este vídeo ao caso Elisa que desapareceu após ser filmada dentro de um elevador como se estivesse fugindo de alguém. Mais tarde, ela foi encontrada dentro de uma caixa d'água já sem vida, o que significa que alguém a afogou lá dentro. Mas no caso, a mulher não é vítima de um atentado, tampouco de possessão demoníaca. Na verdade, esta mulher muçulmana estava se agredindo na tentativa de acusar o marido de violência doméstica, marido este que gastou mais de 200 mil dólares para trazê-la aos Estados Unidos e agora na tentativa de tirar mais um dinheiro dele, ela cometeu este crime e agora o marido pede à justiça dos Estados Unidos que ela seja expulsa do país o mais rápido possível. I don't think